Olá, eu sou a professora Dayane Ridner e essa é a disciplina EAD Mídias e Tecnologias Digitais. Nessa videoaula eu vou te apresentar o módulo 1 Educação à Distância no Brasil, conceitos e legislação que está organizado em duas unidades. Na unidade 1 a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é educação à distância e você vai ter acesso a materiais que vão te ajudar a entender um pouquinho dessa modalidade sobre os principais conceitos e você vai saber que ela é uma modalidade de ensino mediada pelo uso de tecnologias digitais de forma sistemática e organizada. Você também vai conhecer os principais conceitos de educação à distância, a diferença entre educação a distância e ensino remoto, vai ter contato com a legislação que organiza a educação à distância no Brasil, também vai conhecer os principais desafios de estudar à distância, qual o papel dos estudantes nessa modalidade, qual o papel das tecnologias digitais nessa modalidade. E na unidade 2, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a educação digital e a distância aqui na nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A primeira experiência da UFMS com a educação à distância aconteceu em 1991. A UFMS participou de vários projetos piloto de educação à distância no Brasil e em 2006 foi criada a Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Desde lá, a UFMS tem participado de todos os editais e ofertou cursos de licenciatura, de bacharelado, tecnólogos e pós-graduações lato sensu dentro desse programa chamado Universidade Aberta do Brasil. Em 2022, a UFMS participou do programa piloto de expansão da EAD nas universidades federais, o Reúne Digital. E aqui na UFMS, a Agência de Educação Digital e a Distância, a AGAD é a unidade responsável pela gestão pedagógica e tecnológica das ofertas de EAD. Se você quiser saber mais sobre os cursos, sobre os polos e as vagas, você pode acessar agad.fms.br. E eu espero que os conteúdos, as atividades e a avaliação proposta nesse módulo possa te ajudar a aprender um pouquinho mais sobre a educação à distância e sobre os desafios de estudar à distância, além de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.